Hey, censuradas, eu sei o quanto vocês amam filmes LGBTs com final feliz, por isso hoje eu trouxe algumas dicas desse tipo pra vocês. Se você já adorou o tema, deixe seu like agora desde o início e comenta aqui embaixo o final feliz pra eu saber que você quer que eu traga mais vezes esse tema aqui pro canal, tá bom? Então, vamos lá! <música> Tem um nome bem. É, como é que eu posso dizer? Bom, é melhor falar o nome pra vocês e aí vocês deixam aqui nos comentários o que é que vocês acharam deles, tá? Bom, em português o nome é conhecido como Turminha das Sapinhas de Tetinhas Pequenininhas. Seu título original é Iribiri Comiri e ele é uma comédia romântica dramática com cerca de uma hora e meia de duração que acompanha Ana, uma garota que acabou de se, formar, de se formar no ensino médio e está em uma bela maré de azar. Ela foi abandonada por quem ela namorava e recusada pela única faculdade para onde ela se candidatou. <risos> certo dia, ela conhece Save, uma atraente líder de um grupo de punk feminista radical chamado Cia, Clits in Action. Aí ela descobre seu propósito e a si mesma, após se relacionar com as meninas feministas radicais do The Itty, Bitty Titty Committee. Assim, Ana entra em um mundo secreto e embarca em uma missão radical, sentindo-se viva pela primeira vez na sua vida, enquanto recebe o de sede. Esta sátira promete muitos momentos de curtição e te incentiva a mudar o mundo, afinal, Toda geração merece uma boa revolução. Uma curiosidade bem interessante é que este filme é dos mesmos diretores de But I'm Leader e dos mesmos produtores de Debs. Agora tudo faz sentido, né? Pra quem não conhece, esses dois filmes também são lésbicos e felizes. Então fica aí mais dessas duas dicas extras pro vídeo de hoje. Mas calma, viu? Não vai embora ainda porque eu ainda tenho uma dica especial que você não vai querer perder. Então fica comigo até o final. Antes, eu só queria te convidar para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para todas as notificações. Afinal, eu ainda tenho várias dicas incríveis para trazer para você e eu te garanto que tem muito mais opções felizes vindo por aí. Ah, e tem mais! Se você ainda não me segue lá no Instagram, já corre para me seguir agora, porque por lá eu também dou dicas extras, tá? Tanto em vídeos quanto em posts então, são as dicas por escrito. Corre lá, me segue, que eu vou adorar. Chegou a hora de partirmos para a próxima dica. Ela também é uma comédia dramática, porém, desta vez é uma história real sobre gays e lésbicas em Londres dos anos 80. Ao longo de quase duas horas, acompanhamos ativistas LGBTs do Reino Unido, formando uma campanha super bem-sucedida para ajudar famílias atingidas por uma greve no verão de 84. Esse evento foi fundamental para a comunidade e para a progressão das questões LGBTQ no Reino Unido. Além disso, o final traz bastante esperança para o futuro. Outro ponto bem legal desse filme é que ele passa tanto pela Parada Gay de Londres quanto pelo País de Gales, então é uma ótima oportunidade para você conhecer um pouquinho dessas duas coisas. A propósito, eu já fui no País de Gales e mostrei tudinho para vocês, então se você quiser conhecer esse destino diferentão, Clica aqui no card. Essa história é extraordinária de como duas comunidades extremamente diferentes se reúnem por uma causa em comum, se tornou um filme mega premiado, que se chama Pride, ou em Português, Orgulho e Esperança. Bom, censuradas, essas foram as dicas felizes de hoje. Eu espero muito que alegre o dia de vocês. E para quem sempre tá me pedindo aqui as dicas por escrito, é, para facilitar né, que vocês encontrem as, os nomes de filmes e séries que eu falo por aqui, eu queria dizer que eu já fiz isso, ou melhor, eu faço isso todos os meses. E você pode ter acesso a isso de uma forma muito simples. É só clicar nesse botão Seja Membro e se cadastrar a partir da assinatura prata, tá bom? Assim que você clicar, vai abrir né, uma explicação de como que funciona o clube de canais, como que você faz para ter acesso a essas dicas por escrito, tem tudo lá, você também vai ter acesso a diversos vídeos exclusivos e vários outros benefícios, tá bom? Que só quem tá no meu clube de canais tem direito, tá? Então vai lá, dá uma olhada, eu tenho certeza que você vai gostar. É isso, o vídeo de hoje termina por aqui, mas eu vou ficar te esperando lá no clube de canais. Um beijo!